Te bater na modalidade, porque você não entende aqui na palinha. Sério, você tá usando rima minha? É. Conhecida até como o rei do trite Vai aprovar pra mim e conhecer a nova rainha. É oh. a nova rainha. Mas calma que eu já vou no calma, eu tô na rainha. Cê não entendeu? Hoje cê tomou no cu É a rainha do Tchulala contra meu exante Tchuanchu oh. Porque vai vez a um, até porque meu mano, aqui nesse cardume, você é o tianchu, mas eu que lanço perfume Não, ah! Não o perfume lança, mas calma que eu já rimo, agora eu tenho a esperança Minha modalidade agora cê vai perder a linha, você tá espancando a moda, eu ah. espanco MC modinha ah! rima vai aquela rima que o magrão tava mandando contra o Jaya ah! Essa aqui a rua quer espancar a Levinsky e usar uma rima sua ah!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 Não tem como, tá ligado? Tá ligado eu te bem, boto no lugar. Tá ligado? É, mas é só de agora eu vou te ensinar. Tá e é, mostrar que essa porra é mais do que falar. Ah, é pra é é rima, passo por cima. Ah, cê tá ligado, mano? Tubarão chega essa assassina. Ah, porque ah, hoje eu vou ser sua barreira. Na última eu perdi pela última. Hoje eu venço pela primeira. Pré-potente, você vem rimar, mas eu descarrego meu pente. Eu tô tranquilão. É que eu vou matar o próprio tubarão. É é é inocente, é mas não adianta, sabe que eu te Calma meu amigo que se eu de otário Ele acha que é bom, só que eu vou provar o contrário Hoje eu vou matar o cara que é um clone Que a rima mais famosa foi citando o meu nome Vai perder a linha a rima famosa citando o seu nome mas a rima foi minha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 não sou um cara escroto, mas você é o tubarão lá da rima improvisada Então vai voltar pra praia, já que cê não rima nada Uou! Uou! 3, 2, 1, e não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa Tá ligado meu parceiro que você fica nas costas Depois dessa batalha, cê vai sair com a cara roxa Manda punch, faz assim, mas contra mim te falta força Uou!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 mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa Você oh! cê tá fudido Eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido oh! Oh! nessa batida Roleta que se conhece é do Pondinho e companhia. Oh! esse é seu fim oh! Entre na várias e apostas, eles apostaram em mim oh! É um o dia e Companhia Hoje o um adolescente te ensina o jogo da vida oh! Aí! você tá na mesma Station E hoje você não vai ganhar seu Playstation